Você sabia? São realizadas quase 250 atividades por mês no Senol. São atendidas mais de 90 crianças na Eixa, 60 jovens na MEFA e 200 adultos nos cursos. São produzidos mais de 80 enxovais para gestantes e 15 mil litros de sopa por ano. Para manter tudo isso funcionando, o Senol gasta mais de 16 mil reais por mês. Já parou para pensar de onde vem esse dinheiro? Como o Senol se mantém há mais de 36 anos? Isso mesmo, com a ajuda dos sócios contribuintes. Com uma contribuição mínima de apenas 5% do salário mínimo, você ajuda nas despesas das quatro casas Senol, contribui para o crescimento do Senol e pode participar das Assembleias Gerais. É simples, vá até a Livraria do Senol Gama. Faça o seu cadastro? Pronto! Você pode realizar o pagamento da maneira que preferir. Dinheiro ou cartão na livraria, depósito no gasofilácio ou em conta, transferência entre contas. O Senol agradece. Sócio Senol. Juntos somos mais. Associe-se.